Olá, meu nome é Davi e este é o canal Porta do Conhecimento. No vídeo de hoje, nós iremos calcular o número de ouro. Bom, antes de começar, o que é o número de ouro? Bom, muita gente já deve ter visto esse número, mas não com o nome número de ouro, e sim com o número FI, certo? Todo mundo sabe que é 1,6, 180 e assim por diante, que é uma... Dízima não periódica, porém infinita. Certo? Só que pouca gente sabe que tem como calculá-lo, porque é um número. Todo número se calcula. Então, no vídeo de hoje, nós vamos calculá-lo. Para calculá-lo, nós vamos utilizar o retângulo de ouro. Aqui não está desenhado com as proporções exatas, porém, dá para entender a sua regra. Qual é ela? Quando eu pego esse retângulo de ouro e extraio dele um quadrado, fica sempre sobrando outro retângulo. Esse retângulo que sobra é semelhante ao anterior. E eu posso fazer esse processo várias e várias vezes. Para representar os lados desse retângulo, eu utilizei as letras A e B. Aqui eu tenho quatro informações. Que eu consigo com essas quatro informações criar duas raízes e assim dessa maneira eu faço uma proporção. A primeira, a primeira proporção que eu vou utilizar que eu vou fazer no caso é A mais B sobre A. Por que A mais B sobre A? Porque você vai pegar o maior lado do maior retângulo com o menor lado do maior retângulo. E a outra proporção é a sobre b. Por que a sobre b? Porque você vai pegar o maior lado do menor retângulo com o menor lado do menor retângulo. E a gente sabe que para resolver esta proporção, para resolver qualquer proporção na realidade, basta multiplicar cruzado que Isso aqui vai ficar AB mais B ao quadrado igual a A ao quadrado. Lembrando que qualquer letra vezes ela mesma dá ela ao quadrado. Por exemplo, B vezes B deu B ao quadrado e A vezes A deu A ao quadrado. Agora eu vou passar esse A para cá e ele vai vir negativo. Vai ficar menos A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado igual a zero. Agora, para possibilitar a lei do corte, eu vou dividir todo mundo por B ao quadrado. Certo? Então o primeiro elemento vai ficar dessa maneira. Menos A sobre B, todo mundo elevado ao quadrado, mais AB sobre B ao quadrado, mais B ao quadrado sobre B ao quadrado, igual a zero. Aqui eu posso cortar, que B ao quadrado sobre B ao quadrado é 1. Aqui eu corto um B com apenas um B de baixo, que aqui é B ao quadrado, tá? e aqui eu não posso fazer nada. Então o resultado é A sobre B, todo mundo elevado ao quadrado, mais A sobre B, mais 1 igual a zero. A gente chega num ponto do nosso cálculo que de variável nós só temos A sobre B. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o valor de AB pela letra grega Φ. Tá? O número de ouro, que é também chamado de Φ, ele é representado por essa letra grega, tá? que você já deve ter visto em algum lugar. E aí trocando AB sobre Φ vai ficar assim menos ao quadrado mais Φ, mais 1, igual a zero. Repare que essa, esse cálculo aqui, a gente chegou num, num, num, ponto, num ponto do nosso cálculo, que a gente vai resolver isso daqui, a gente vai resolver isso daqui, com a equação de segundo grau, a gente vai resolver isso daqui, pelas fórmulas da equação do segundo grau, certo? Porque aqui eu tenho uma variável sendo elevado ao quadrado, mais uma variável e mais um número qualquer. Então a gente vai resolver isso daqui porque é uma equação do segundo grau. Bom, eu reescrevi a nossa equação do segundo grau aqui, apaguei os cálculos antigos para a gente ganhar mais espaço para fazer, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer na equação do segundo grau é definir quem é o A, quem é o B e quem é o C. Quem é o A aqui é o menos 1, quem é o B é o 1 e quem é o C é o próprio 1. Agora a gente vai calcular o delta. Qual é a fórmula do Δ? B² menos 4AC. Substituindo isso daqui, vai ficar delta igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 1. Delta é igual a 1 mais 4, e eu vou botar o resultado do delta aqui. Delta é igual a 5. Tá, então agora a gente descobriu que o delta é o 5. Agora a gente vai fazer, a gente vai colocar a fórmula do Bhaskara. Qual é a fórmula do Bhaskara? Vou botar desse lado aqui. Φ é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Então, essa é a fórmula do Bhaskara. Substituindo isso daqui, vai ficar... Φ FI é igual a menos 1, mais ou menos, raiz de 5... Sobre menos 2. Já fiz o cálculo direto, não coloquei o valor de a aqui. Por quê? 2 vezes, men vezes menos 1. Um, não tava achando. 2 vezes menos 1 um dá menos 2. Agora a gente vai calcular a raiz de 5. Pode usar uma calculadora. Utiliza uma calculadora para ajudar. A raiz de 5 é 2... 360 a raiz de 5 é 2,2 360 então a raiz de 5 é 2 nossa, que laberintite, que loucone a raiz de dois é do, é mais, é 2 é 2,2 360 e agora a gente vai calcular as duas raízes as duas possíveis raízes em uma eu vou somar e na outra, eu vou subtrair. Então, na primeira raiz, a gente vai somar. Então, filinha, que tá? então, é para representar aqui a primeira raiz, é igual a menos 1 mais 2,2360 sobre menos 2. Menos 1 mais 2,2360 é igual a... 1,2360 que ao ser dividido por menos 2 vai dar Φ' igual a menos 0,680 e assim por diante vai dar esse resultado aqui como é um número negativo não é esse número que a gente está procurando esse não é o um número de ouro então a gente vai descartar essa possibilidade e agora a gente vai calcular a segunda raiz. Se na primeira era Φ', a segunda será fi duas linhas. E se na primeira eu somei, na segunda eu vou subtrair. Então aqui vai ser menos 1 menos 2,2360 sobre... Menos 2. Menos 1 um, menos 2,2360 é menos 3,2360. Que ao ser dividido por menos 2, menos com menos, quando é a divisão, menos com menos, dá mais. Então, φ duas linhas, a gente conclui que é 1,6180 um e, e assim por diante porque é uma dízima não periódica infinita. Então, a gente chega à conclusão de que Φ é igual a 1,6180. Então, esse cálculo todo que a gente fez representa o porquê de o um número de ouro, ou o um número Φ, ser 1,6180. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Agradeço por sua paciência, pela sua audiência, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.